Olá, eu sou a Brígida, sou de Guarulhos, vim até aqui conhecer esse espaço que eu amei, Na né, Ana Savoy. Eu pesquisei bastante, decidi fazer o um curso de micropigmentação paramédica e eu não me arrependi. Eu fui surpreendida aqui pela clareza, pela honestidade pelo conhecimento passado, eu estou muito contente com o que eu aprendi aqui, vou treinar muito e quero que muitas mulheres sejam transformadas através desse trabalho.